Então a primeira regra foi, renda 20 mil, limite de 100 mil aplicado. Depois o Bradesco viu a onda de aprovação desse cartão, ele mudou correndo, colocou a renda 70 mil e manteve 100 mil de limite. Isso, uma mudança em menos de quatro meses. E quando foi agora hoje, o Bradesco muda de novo as regras e mantém a renda de 70 mil mas o limite mínimo para o Aeterno passa a ser R$ 150 mil. reais. É aqui que eu quero pegar vocês agora. Vamos lá então no Bradesco e ver o que o Bradesco fez com a gente aí. Mais mudanças, né? Então vamos lá e ver o que o Bradesco aprontou, né? Pois bem, divulgamos para vocês em primeira mão de novo a mais uma notícia aí bombástica para os clientes que buscam pelo A Eterno. Né? Hoje nós temos no mercado é, alguns cartões que são ilimitados. Dentro do Bradesco hoje, o melhor cartão que eles têm no banco é o Visa Infinite Eterno. Então, dentro do que tem no Bradesco, quem tiver o A Eterno tem o melhor cartão do banco, tá? E o A Eterno do Bradesco, ele pontua 4 pontos por dólar gasto, ele ele te dá acesso ilimitado ao Lounge aqui, te dá acesso ilimitado ao Dragon Pass, te dá acesso ilimitado às salas do Bradesco Lounge. Te dá acesso ilimitado às salas Ambar Lounge, VIP Club também, junto ao Visa Infinity Eterno. O cartão te dá dois é, é, cinco cartões, teoricamente, grátis ao a eterno e te daria 12 convidados por ano em salas VIPs. Tá? Então ele te deixa você levar 12 convidados junto às salas VIPs. Um dos pontos do Aeterno, a crítica maior, é o spread que o Bradesco pratica e o dólar comercial, e também a, os juros que ele. as taxas do maior tipo de. fecha o dia, ele cobra a maior taxa de conversão do dólar. Né? Então, é, enquanto o BRB fecha com 5,21, o Bradesco fecha com 5,45. Tá? Então, a diferença é um pouco explosiva referente ao que o mercado pratica dos grandes bancos. Tá? No entanto, um cartão como esse. Seria um cartão muito bom para aqueles clientes que, por exemplo, não consegue ter um Ducks, não consegue ter um Autos do Banco do Brasil, estaria bem servido com o Eterno. Tá? Então quem tem o Eterno pode se sentir privilegiado, porque a pontuação dele é uma pontuação boa, é 4 pontos por dólar gasto. Né? Então também se sintam privilegiados de ter um cartão como esse. Tá? Logicamente que 5 é melhor que 4 e 7 é melhor que 4, né? Então, 7 melhor que 4 e 5 é melhor que 4. No entanto, é, acaba sendo interessante quem tem um cartão eterno. Tá? Então quem, quem tem ele pode se sentir privilegiado também. Tá? E o Bradesco lançou a primeira onda para ter esse cartão. Você era obrigado a ter 1 um milhão de investimentos junto ao Prime Top Tier. Quando nós divulgamos em primeira mão essa informação para vocês, vocês podem puxar no blog a data, horário. Nós somos o primeiro a trazer para vocês essa informação, onde o Bradesco e o nosso membro Shen foi o primeiro do Brasil a conseguir essa façanha. Quando o Shen conseguiu o cartão por renda e limite, nós divulgamos, colocamos no blog, fizemos vídeo, postamos.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 O melhor cartão do Brasil é o Visa Infinity Ducks BRB e o Visa Infinity Ducks Eurobike. O terceiro melhor cartão do Brasil é o Aeterno do Bradesco. O quarto melhor cartão do Brasil é o Autos do Banco do Brasil. Você observa que é Visa Infinity, Visa Infinity, Visa Infinity, Visa Infinity, Visa Infinity. Ou seja, os cinco melhores cartões do país é Visa Infinity. Dux, Dux, A Eterno Altos Qualquer outro? É Dux, Dux, A Eterno Altos e o Limita. O Limita, né? Então você observa que todos são Visa Infinity. O Dux 1500 anu anuidade isenta com 20 mil de gastos O Dux Eurobike é 20 mil de gasto isenta anuidade O Eterno não tem isenção de anuidade, A anuidade é 1.620 O Autos, 25 mil de gasto isenta anuidade de 1.500 1.400 né, 1.400 E o Limited isenta gastando 20 mil também é, o seu cartão vizinho Ou seja, todos têm uma campanha com exceção Bradesco Eterno. Só que o Bradesco a Eterno, a renda agora é 70 mil de renda e 150 mil de limite. O Dux é 15 mil de renda e 50 mil de limite. O Banco Brasil a Eterno Altos somente para o público private. Então esquece esse cartão. O Limited é 30 mil de renda e limite mínimo não tem ou seja você observa que não é o melhor cartão do brasil mas as regras para ter o cartão é muito alta então eu te pergunto você acha que o milheiro vai atuar no a eterno ou no dux e se você perguntar para qualquer milheiro qual é o melhor cartão ele pode estar com a boca na botiga ali para pegar o Altos o eterno mas ele não vai conseguir devido à renda que ele não tem e o limite pré-aprovado que ele também não tem Para ele logicamente com eterno não vai ser um bom cartão porque o dux é mais fácil conseguir com a renda e limite pré-aprovado só que para o bradesco é, esse cartão aí eles não querem pulverizar apesar que eles tentaram agora com a renda de 20 mil e 100 mil achou que não teria público Explodiu em todas as agências. Aí deu uma ferv. Continuou fervendo 70 mil de renda, 100 mil de limite, continuou fervendo. E agora o Bradesco trava 70 com 150. Ou seja, coloca uma dificuldade a mais para conseguir esse cartão. Deixa eu mostrar para vocês a tela do gerente, antes que vocês me perguntem da... sobre o cartão Eterno. tá Esse é o cartão, ele é feito de metal, é um cartão lindíssimo. Tá? É um cartão lindíssimo. E aí está a prova da mudança com a nova regra do Bradesco, tá? Renda mínima, 70 mil. Limite mínimo, 150 mil reais. Amanhã vocês vão ver na, nas redes aí. Ou hoje ainda. <risos> o Dalto que fala isso. Se prepara, lendo. Amanhã você vai <risos> Então, gente, ó, quero falar para vocês o seguinte. Nós temos hoje o Aeterno, sendo um dos melhores cartões do país, tá? É, você pega o Dunks primeiro, Dunks segundo, Bradesco terceiro, é, Banco Brasil quarto, Santander em quinto. Aí depois que vem o Itaú com o The One e tal, né? Eu tô no... Eu tô na, na, na classificação 76 de 100 cartões eu acredito que hoje para amanhã eu devo terminar o ranking pela primeira vez na história do nosso canal nós teremos um ranking dos 100 maiores cartões de crédito que pontuam no país